Aí eu tava lá na assistência e chegou uma cliente atrás de uma película. Ei, hey, né? Quanto é a película de vidro, hein? Tá, 10 reais. Oxe, né? Na cidade vizinha ali no Crato é 5 reais. Eu sei que no Crato é 5 reais. Em São Paulo é 2,50, no Paraguai é 1 real e lá na China onde se fabrica é 20 centavos. Quanto mais a senhora andar, mais barato vai ficar na película. Mas se a senhora quiser colocar aqui na nossa cidade, é 10 reais. Vixe, é mesmo, né? Vai botar a película... Esse negócio de ir no outro lugar é mais barato não funciona mais não, gente. Pelo amor de Deus.